Hoje o Doutor do Amor trouxe aqui um vídeo muito especial para todas as mulheres. Vamos compartilhar aqui 10 coisas que as mulheres não devem fazer na cama na hora do sexo. Ficou curiosa? Mas antes, certifique-se de que já tenha se inscrito aqui no nosso canal, deixe também o seu like para que mais mulheres recebam nosso vídeo recomendado pelo canal. Todo mundo já sabe que sexo é bom, e que deve ser livre, divertido e espontâneo. Mas isso não significa que a gente às vezes não tenha dúvidas sobre como se comportar na hora H. Pensando em te ajudar a ter uma experiência bem prazerosa, preparamos esta lista com 10 coisas que nós, mulheres, não devemos fazer na cama na hora do sexo. Dentro do espaço de consentimento entre parceiros, a principal regra do sexo é não ter regras. Segue então nossas dicas do que não fazer se você quer acordar no dia seguinte com gostinho de quero mais. Vamos então começar com a dica número 1? Um? Hum, não aproveitar o momento por inseguranças com o corpo. Sexo deve ser sempre um momento de liberdade, e isso também inclui liberdade com o próprio corpo. Às vezes a gente se preocupa muito com detalhes mínimos como a depilação, o cheiro, a celulite, aquela mancha, e aquela dobrinha. Mas essas preocupações, além de serem impostas pela sociedade, e não fazerem sentido, só servem para podar nosso prazer na hora do sexo. Guarde isso. Se a pessoa com quem você está se relacionando não curtir seu corpo do jeitinho que ele é, não era nem para essa pessoa estar aí. Número 2. Não ter iniciativa. Desde pequenininha, a gente ouve que mulher tem que ser doce, bem comportada e se dar respeito. Oi? Mulher deve ser respeitada sempre, não tem essa de se dar respeito. Isso faz com que muitas mulheres não se sintam à vontade para tomar a iniciativa, tanto para mostrar que estão afim de sexo quanto para propor coisas diferentes. Mais uma vez, o sexo deve ser um espaço de liberdade. A melhor pessoa para se ter como parceiro ou parceira é aquela com quem você tem liberdade de mostrar o que quando tem vontade. O importante é não ter medo de mostrar que está afim. E se a outra pessoa não quiser naquela hora, tudo bem. Fica para depois, afinal, quando um não quer, dois não transam. Vamos ao número 3: ignorar as próprias vontades. Pelo mesmo motivo do tópico acima, muitas vezes a mulher esconde as próprias vontades por medo do que o parceiro vai pensar. Vamos fazer um cartaz. O sexo deve ser um espaço de liberdade. Então, permita-se. Seja criativa, aceite e assuma suas vontades. E, na hora do sexo, dívida com o parceiro, parceira. Aliás, se você não se sente livre para falar sobre suas vontades com a pessoa com quem está transando, talvez essa pessoa não seja tão legal assim. Já pensou nisso? Por outro lado, pode ser que seu parceiro esteja querendo a mesma coisa que você, mas por vergonha, nenhum dos dois fala nada. Só que se você não diz, a outra pessoa não consegue adivinhar, então é importante sempre falar o que você quer e o que você gosta. Tudo que é conversado é mais gostoso. Número 4 – Não conversar Aproveitando o gancho do tópico anterior, vamos enfatizar. Diálogo é muito importante no sexo. Seja para deixar claras as vontades e limites, seja para ensinar ao parceiro como te dar prazer. Isso mesmo, é importante mostrar como funciona o seu corpo, o seu prazer, para que a pessoa com quem você está se relacionando entenda melhor como agir. Nossos corpos são diferentes, nossas formas de prazer também. Não existe um manual que sirva para todas as mulheres, nem para todos os homens, então conversar sobre isso é fundamental, além de ajudar a apimentar a relação. Número 5. Não se tocar. Me diz amiga como está a sua relação com sua pepeca, sua chene, sua bacurinha, sua Cleide. Uma das coisas mais importantes para ter prazer com outra pessoa é saber como ter prazer sozinha, até para poder ensinar como fazer. E isso não vale só para quando não estiver acompanhada. Também na hora do sexo é legal você aproveitar o que você conhece do seu corpo com as suas mãos ou mesmo guiando o parceiro ou parceira nos caminhos da felicidade. E falando nisso, você já pensou em experimentar alguns brinquedos, óleos, lubrificantes com sensação de quente e frio, e outras coisas do tipo? Às vezes não pensamos neles por algum bloqueio mental ou até mesmo social, mas, já que estamos falando de liberdade, vale pensar a respeito. Sozinha ou acompanhada, esses recursos podem fazer toda a diferença na hora de buscar o prazer. Número 6. Fingir orgasmo. Quem nunca fingiu orgasmo que atire a primeira pedra? Seja para agradar a outra pessoa, seja para terminar logo uma transa que não está assim tão boa, praticamente todas as mulheres já fingiram que chegaram lá, quando ainda estavam muito longe do pódio. O maior problema disso é que o sexo deve ser bom para todos os envolvidos. Se você precisa fingir, talvez esteja faltando alguma coisa para ser legal como diálogo, tesão, conforto, empenho, ou qualquer outra coisa. Independentemente do que seja, é importante analisar e mudar isso. Não significa que o orgasmo precise ser o objetivo de toda a relação sexual, e que toda vez ele precise ser atingido. Sabemos que as mulheres têm apenas 68% de orgasmos, já os homens têm 99,9% de orgasmo. Mas fingir indica que alguma coisa não está se conectando na relação, e indica que está na hora de ter uma conversinha com o parceiro. De novo, tudo que é conversado funciona melhor, e... Mesmo que uma pessoa ou a outra não chegue ao clímax em uma transa, se o diálogo entre parceiros é franco, isso não vai ser um problema. No número 7, esquecer, ou deixar o parceiro esquecer, que o corpo tem muitas zonas erógenas fora dos órgãos sexuais. Muitos sexólogos já defenderam. Nosso maior órgão sexual é a pele. E a pele cobre nosso corpo todinho, não apenas os órgãos genitais, seios, nádegas e boca. É importante explorar outras partes do seu próprio corpo, e do corpo da outra pessoa, e incentivar o parceiro a fazer o mesmo, as preliminares são mega importantes. O beijo na boca de língua esquenta o clima, e vai ajudar você ter mais tesão. Com certeza isso vai multiplicar, e muito, o prazer da relação. Número 8. Aceitar posições ou atitudes que não foram combinadas. Lembra da história do consentimento? Então ela não vale só para definir se o sexo vai ou não acontecer, mas também para definir o que pode ou não acontecer no momento da relação. O seu corpo é seu, é seu domínio, seu território. Então, nunca aceite que ninguém faça com ele nada que não tenha sido combinado, nada que você não curta. Não faça isso para agradar nem por achar que tem obrigação, por ser namorada ou esposa da pessoa com quem você está transando. Ninguém é dono do seu corpo a única pessoa que manda no seu corpo, é você. Número 9. Sexo sem proteção. Mais ou menos na linha do tópico acima, não aceite sexo sem proteção, especialmente se você não quer isso. No sexo heterossexual, muitos homens insistem em não usar preservativo dizendo que é desconfortável, ou qualquer coisa assim, mas, mais uma vez, você não está aqui para agradar homem nenhum. É importante você se proteger contra doenças sexualmente transmissíveis. Elas nem sempre são visíveis no corpo da outra pessoa, e também dará ao homem a parte dele de responsabilidade na contracepção. Para se ter uma relação sexual prazerosa, também é importante garantir que ela não ocasione uma gravidez indesejada. E isso não é só responsabilidade da mulher. E agora o número 10. Qualquer coisa que te deixe desconfortável. Nada que te crie qualquer desconforto é aceitável na hora do sexo. Nadinha! E isso inclui lugares, situações, posições, fetiches e qualquer outra proposta. Não é porque a outra pessoa diz que quer que você tem que aceitar. Além disso, é sempre bom lembrar que, ainda que você tenha aceitado, você sempre pode voltar atrás e negar. Ainda que você já tenha feito sexo de jeito X ou Y, você pode não querer repetir. Seu corpo é seu, e você é sempre soberana nas decisões em relação a ele. Repetindo para decorar. Quem manda no seu corpo é você. Agora que você já sabe exatamente quais são nossas dicas, do que não fazer na cama para ter uma experiência bem feliz e prazerosa, que tal deixar seu comentário aqui em nosso canal, só para nos certificar de que você aprendeu direitinho como aplicar nossas dicas. Também gostamos de saber sua opinião e suas histórias de prazer. Deixe sugestões de conteúdos que você gostaria que o canal do Doutor do Amor trouxesse aqui especialmente para você.